Se liga que a Best 365 atualizou os seus campeonatos. Ela adicionou um campeonato novo agora que chama Sul-Americana. Inclusive o Santos, olha só, está jogando e ela retirou a Superliga. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho nessas alterações da Best 365. Fala, soldados! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, porque muitos de vocês não estão sabendo disso. Olha só, a Tropa Milionária, nós mudamos para a versão 2.0 da plataforma e olha agora como que está a área de membros da Tropa, soldados. Olha isso daqui, que coisa maravilhosa. Isso aqui é o curso, tá? Quando você adquira a Tropa Milionária... Você tem acesso a esse treinamento tá aparecendo a Netflix isso daqui mano olha isso tá incrível fora isso você tem acesso aos nossos grupos VIP são quatro grupos VIPs que você tem acesso incluindo o grupo e que eu mando as minhas próprias entradas né? as minhas entradas filtradas as entradas que eu analiso para mim eu compartilho também para os alunos tá bom mas enfim eu vou deixar um link aqui na descrição um link promocional um link com desconto para a tropa milionária, se você quer saber mais para comemorar essa versão 2.0 Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Clica no link aqui para você saber todos os detalhes e vem para tropa, ok? E é isso aí, olha só, a Best 365, para quem não viu, ela atualizou Ela lançou um campeonato novo, né? ela tirou a antiga Superliga né Tinha apenas o campeonato aqui Superliga E agora ela colocou aqui Sul-Americana, olha só E na Sul-Americana, como diz o próprio nome, tem uns times aqui da América do Sul, igual agora, olha, vai ter que, ó, Itaquera vai jogar contra uh, Medellín. Eu acho que esse time de Itaquera, com toda certeza, é o Corinthians, ó. Pelo uniforme a gente consegue ver, né? Talvez por conta de questão de direitos autorais, etc. Eles não podem usar exatamente o nome do, do clube. É igual que também tem Belo Horizonte. Belo Horizonte, aí vem um time de preto e branco jogando, de listrado. Com toda certeza é o galão da massa, que é o, hoje aí, no meu ponto de vista, o maior e melhor time do Brasil que vai ganhar a Libertadores 2023, com toda certeza. Não, nada a ver, irmão. Mas enfim, olha só pra você ver aqui, ó. Itaquera tá jogando, olha. É o Corinthians, olha o uniforme, mano. É o uniforme do Corinthians. Então, a, tá vendo? Vamos ver outros times que tem aqui, ó. Quito e Penharol. O Penharol tá com o nome normal. Aqui, ó. Porto Alegre. Porto Alegre vem um time de vermelho e branco. Quem que é? É o Internacional, né? Com toda certeza. E La Boca. Acredito que seja o Boca Juniors, porque eu não cheguei a ver o uniforme desse time ainda, né? É, então, é isso, tá? É, e aí, muitas pessoas estão perguntando, e o, em que que isso interfere? Isso interferiu em alguma coisa? mudou a forma de se analisar os jogos, alguma coisa do tipo? Não, tá? Na verdade, eu achei legal, primeiramente falando por ter colocado é, times daqui da América do Sul, eu achei isso muito top, né? Por exemplo, é, agora eu vi ali que tem um galo, agora eu tô vendo aqui o Corinthians, inclusive o Corinthians tá perdendo de 2x0, ó, tá feia a situação ali, hein? É, algumas pessoas sempre perguntado, mas e aí, vai mudar a forma de analisar? Muda alguma coisa de, de, de, de certo modo? Não, não vai mudar muitas coisas. Né? É, a única coisa que a gente tem que analisar é se com essa atualização, os padrões, de certa forma, dentro do site de análise, etc., né? na, na Best 3 já, assim, mudaram. Mas ao nosso ver aqui, baseado nos nossos resultados, no grupo VIP, etc., continua a mesma coisa, apenas trocou ali o nome do campeonato e os times, mas a, a, a, os padrões, até o momento, permaneceram-se os mesmos para nós também, tá bom? Inclusive o seguinte, ó, é, nós temos um grupo gratuito que tem basicamente 40, é quase 40 mil pessoas, ó. Vou te mostrar e quero te convidar a entrar no nosso grupo gratuito. Por quê? Porque todos os dias nós mandamos entradas aqui no nosso grupo. Olha, nós temos 34 mil pessoas aqui, ok? 34 mil pessoas no nosso grupo gratuito. Ó, ontem à noite, por exemplo, mandei uma entrada no grupo e os alunos tiveram um resultado incrível. Olha aqui para você ver, ó. Mandei uma entrada lá, olha o resultado desse aluno aqui, olha. Olha isso, olha esse outro. <risos> Olha isso daqui, ó. Então eu vou deixar o link do grupo gratuito aqui na descrição do vídeo também. Clica lá, entra lá é de graça. Lá eu mando alguns insights, mando algumas entradas durante a semana também. Basicamente todos os dias tem entradas lá também. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu, soldado.